Hey detetives, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu estou trazendo mais um vídeo de um código no Clube Brasil. Brasil Basta você clicar aqui no canto superior, superior direito de se online Pronto, você clicando aí, você vai pro baú Colocar os... Os códigos que eu vou disponibilizar aqui Todos os códigos desse mês de Julho Que passou né, porque esse mês já está começando Vamos lá, vamos... Vamos começar, vamos voar crã. É o último... é o penúltimo código que saiu Vamos ao Acran, está disponível aí. 500 de moeda e uma asa horripilante, velho. Eu vou deixar os códigos na descrição, como você sabe, ou alguém deixa, favor aí alguém me ajuda, pelo amor de Deus. O último código que saiu está muito frio. Agora que é o que um fogo no rabo. É um gorro em 500 de moeda. Sempre vai ter 500 de moeda, isso aí, que é bom, continua assim como tem no Brasil. É, o próximo código. O próximo código é Bola Arco Iru. E todos os códigos que saem no canal tem vídeo desses códigos. Opa, o código que você digitou tá errado, meu Deus! Que o que eu é coloquei de errado? Gente, eu coloquei Q É col. Arco Iru. Desculpa, gente. pelo é... tá vendo? Você tem que colocar o código certo, senão não vai dar. Você ganha um ovo é, Arco íris né? Que é de moeda arcar com as consequências do seu erro colocando uns códigos uma tentativa aqui, deixa eu ver o seu card drop 4 ainda está funcionando o código expirou, tá vendo gente? muito código expira então você tem que assistir o vídeo rapidamente vamos tentar um mês colorido foi esse mês de julho agora ainda está funcionando gente, é bem legal porque tem um carro com uma camiseta de puff e arco-íris é, multicor tem um gorro, esse gorro aqui que é um gorro mesmo, com um cachecol. E tem um chapéu. boné, né? colorido, tudo colorido que é de moeda. Só que eu estou bem colorido também, né? Vou ver também se esse código aqui tá disponível. Que é um muito pinguim. Mas é muito um pinguim em português, não penguin, entendeu gente? E você obtém um cachecol um cachecol azul com ciano, uma camiseta azul e mil de mulheres Esse código foi o melhor, né? Porque além de ter muitas legais. E teve o código de mil moedas. Um código desde o primeiro dia do Clube Pino Brasil, que está disponível até agora, é o Linares23, por exemplo, e 31, lá né, tá? Mas já usou nessa conta, então, mais está funcionando ainda. Outro código que está funcionando é o soda que foi. que era da, da. eu não sei se ainda está disponível essa Pinsoda, que é. É a rede de youtubers oficial do Corpo no Brasil ainda está funcionando porque ó, o código está dando que esse código já foi utilizado e não que esse código foi inspirado, entendeu gente? então esse código está funcionando é, o próximo é Elite 10k não é Elite, deixa eu ver aqui gente é o Elite P10k que vem com o Tuf de Elite Ainda está funcionando esse código já foi utilizado. Não foi inspirado ainda. Então só foi utilizado por essa conta. Mas nas outras contas novas que ainda não utilizou, ainda vai estar tá funcionando. O código Trending, é, Trending aqui tem um N, é, foi o código quando o Clube Brasil é, ficou entre os assuntos mais populares no Twitter. Porque eles têm twitter, então lá é onde eles postam esses códigos O código é o SKATISTA1 que você obtém, esse código aqui foi utilizado E você ganha uma camiseta de SKATISTA para dançar O próximo código é o REI DA PIZZA Que você obtém o chapéu de pizza, e o avental de pizza ouro. Ainda tá funcionando, aqui ó, digitei o código errado Mas se eu digitar o código certo vai dar, isso, vai dar que ele já foi utilizado nessa conta É o REI DA PIZZA onze ah, esse código foi utilizado o código que me representou é o Baleozão que é um código de um, de uma baleia um pinguim vestido de baleia legal a baleia vai comer todos os pinguim é, esse código ainda está disponível respeito que é um código bem simples mas indicando respeito ao código Brasil é, tem que ter respeito dentro do jogo né porque aí você ganhou um megafone e uma camisa de respeito é isso, gente. pode ser utilizado nessa conta também. Pescaria. Você vai obter um PIN de uma vara de pescar. Ah, ainda não foi utilizado nessa conta, velho. Pescaria. Aí, Uma vara de pescar. É um PIN e 500 de moeda. Deixa eu pausar. O próximo é o oh, oh, código 2O. Você é alta no código. É, e você, oh, ainda Você obtém 4.400 de moeda, velho. Meu Deus, o Pingu vai estar rico. Próximo aqui é o CEREJINHAS Que é um plano de fundo de cereja bem bonito para vocês colocarem o plano de fundo, papel parede de fundo é, Na conta do seu pinguim, velho Próximo código é, é aquele ao lá de, É o, o CHAZINH1 Então esses códigos aqui são disponíveis nesse meio de junho Provavelmente Vão inspirar, vão mas do os códigos que estão disponíveis, até que eu tô gravando aqui no dia 3 Vou entrar aqui para mostrar os itens que eu ganhei, entendeu gente? E é isso assim, no próximo mês eu faço qual código estar tá disponível não Vou entrar aqui Meu Deus, cada E esses daqui são os itens, gente é, O gorro como tinha mostrado, a asa O prof de elite tá aqui também, ó é, o a, a talba de, de sushi do chassini o código da pin soda da creme soda que é um PIN tem os outros 20 aqui o de pizzaolo que eu disse também o a bandana do chassini deixa eu ver mais aqui, o que o gol colorido mais o boné, mais o carro colorido mais o moletom colorido a baleia, a baleãozão é, o ovo é, o do rock open, né? o fundo do rock open, na 23, cada vez é, o fundo de cereja a camiseta de respeito e o um megafone também a camiseta do de, de skatista e também o dos xanzime um e esse realzinho é a gente, então é, é, próxima vez eu vou fazer outra conta igual a arte ainda estiver viva essa conta né? vou ver se ainda está vivo aqui ó, tem gente querendo adicionar aqui a gente adiciona essa conta que é compartilhada com o gato cheque então nem sei que sou eu, tá gente? Gato está compartilhando essa conta comigo. Né? Obrigado Gato cheques. Gente, antes de encerrar eu quero dizer aqui o que está acontecendo aqui. É, a, festa, a próxima festa de julho de 2021 vai ser a Monica John E como atrasou um pouco, tem que tá estar tendo um, um mini evento aqui dos bigode. Vocês podem juntar com seu amigo e, e disputar qual é o melhor bigode com a roupa. É só vocês virem aqui na floresta e tá coletando esses bigode bem fácil olha o quarto bigode agora co coletou no vídeo eu não tinha coletado tô aqui com a jab da comprando esse bigode maravilhoso é, tira o capacete fica demonstra o bigode ó oh, esse aí eu achei eu gostei eu cada bigode vai ter sua funcionalidade para cada evento para cada roupa ele é um bigode bem diferente a colocação 5 bigode é isso gente no vídeo do febreinha eu não tinha mostrado o bigode né e...